E aí meus lindos, todos bem graças a Deus? Também estou bem graças a Deus Vamos lá para mais um vídeo, canalzinho bom hein bicho? Puta merda, o canal dos meus sonhos esse Quando eu comecei a montar carro se tivesse um canal desse eu vou falar pra vocês viu Brincadeiras à parte estamos aí para tentar ajudar, fechou? Ó, o que, que aconteceu essa semana? Pra quem não acompanha meu Instagram, pra quem acompanha sabe o que aconteceu. Quem não acompanha, vai lá acompanhar. Bidu garagem Fechou? Eu não posso ver um ferro velho. De qualquer tipo. Pode ser de carro, de sucata, de ferro velho mesmo. Sabe? Esses ferros que os, os caras com carrinho passam tal. Qualquer ferro velho. Eu olho, já encosto. Vou lá, dou uma olhadinha, como quem não quer nada, né? nossa piadinha assim, com o bracinho cruzado. Se tem alguma coisa... Eu já vou dar uma garimpada Se não tem, obrigado, tchau É assim que eu faço E essa semana eu dei a sorte de achar O quê? Ó, o cara tava com o machado na mão Cortando o carro Ó o que, que eu achei Um Passat Freia disco traseiro, ó Peguei os traseiros e os dianteiros Sabe quanto eu paguei? 20 reais Acreditem se quiser, 20 reais eu paguei nos 4 freios O que, que eu vou fazer? Vou dar uma restauradinha nele Limpar tudo, desmontar tudo E esse é o intuito do vídeo de hoje Mostrar para vocês como que faz isso Como que limpa, o que, que você desmonta, o que, que não desmonta Como limpa, quando, como monta Fechou? Essa é a ideia do vídeo Então, vou colocar a câmera ali numa posição estratégica Para vocês verem como é que faz Eu já fiz um, ó. Já tá limpinho. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá tudo limpinho. Tá vendo? Eu desmontei ele inteiro. Ó, como é que ele tava aqui, ó. Pega pegar bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui tá tão travado que ele nem arranca, ó. Eu joguei um WD faz uns dois dias. Pra ver se ele amolece um pouco. O outro foi bem difícil. Pra desmontar. ó. Desmonta tudo, ó Deixa tudo limpinho, tá vendo? Bora, partiu Ó Pelo jeito era original ainda, ó Até a colinha original que vem Acho que nunca nem pastilha foi trocada Tá vendo, ó? Até a colinha azul que vem Aqui desmonta tudo, tá? Ó, arranca sangrador que a gente não vai usar, que é o flexível original do Passat a gente não usa. Esse freio do Passat alemão ele é praticamente sem adaptação no quadrado, tá? A única adaptação teoricamente que vai ter que fazer é o que? Ele tem seis furos, tá vendo? Então você só vai ter que marcar lá e fazer. Se quiser aprender com quatro parafusos dá senão prende com seis é só isso porque o suporte da pinça já tá nele entendeu do jeito que tá aqui se você fizer essa furação lá já puxa o eixo para frente faz não precisa adaptar mais nada mais nada entendeu montou lá já era tá lindo Ó, o suporte da pinça já é na na própria ponta de eixo Olha a situação Estou tá gravando. Tá. Olha é situação Para muitos isso aqui é lixo. Isso aqui não serve para nada. Mas se você reformar ou você compra aí no Mercado Livre aí por Mercado Livre o por uns 600, 700, ou você compra num ferro velho aí baratinho. No meu caso, paguei 20 reais e reforma e põe no seu carro para usar. Já era. Aqui, pessoal, esse, esse negócio aqui ó, é um sensor do ABS do Passat Alemão, tá? Isso aqui você pode arrancar também. um sensor, que tá tudo sujo aqui vai um sensor lá no no, na, na, no eixo do Passat Alemão, que é do sensor do ABS, isso aqui como não é igual ABS pode arrancar e jogar fora agora aqui nós vamos arrancar esse, o pistão aqui, tá primeiro tem que tirar aqui, ó a borrachinha com cuidado pra não rasgar ela solta ela assim, ó, dá uma volta pra ela amolecer bem joga um WD aqui dentro pra quem não sabe esses freios a disco traseiro que usa esse sisteminha de cabo aqui ó, eles são de rosca então você tem que rosquear ele quer ver? Ó. deixa eu mostrar aqui no outro como é que ele é, ó Tá vendo ali, ó? Ele é rosqueado, ó. Ó. Tá vendo que aqui dentro tem uma rosca? Olha lá, tá vendo a rosca? Ele é rosqueado aqui, ó. Opa. Então aqui você pega com alicate de pressão e vai desrosqueando. Deixa eu tentar pegar pra você como que faz, ó. Eu vou virar isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o sistema do freio de mão, tá vendo, ó. Aqui vai o cabo do freio de mão. Aí vocês vão ver aqui como é que ele faz ali, ó. A rosca, ó. Tá vendo lá o pino subindo, ó. Ó. Esse que é o sistema do freio de mão. É sistema de rosca aqui, por quê? Conforme vai gastando a pastilha, ele vai desrosqueando sozinho aqui, ó. É uma engenharia do caramba. Ele vai desrosqueando sozinho. Com muito cuidado para não rasgar o guarda-pó ali, porque é um pouco difícil achar esse guarda-pó. As pastilhas você acha bem facinho, mas o kit do freio é difícil de achar. Ó. Vai com o alicate de pressão aqui, ó Desrosqueando, ó, Que ele vai soltando Diferente dos da frente Os da frente, ele é Pressionado lá Aí pra você arrancar, você vai desrosqueando assim Puxando ele pra fora que ele vai saindo Ó Saiu Ó a situação Agora aqui, ó, você cata aqui essa borrachinha, ó, e empurra ela para baixo aqui, ó, que ela já vai sair, ó. Deixa eu ver se tá pegando legal assim. Ó, você empurra ela aqui, ó, com cuidado para não rasgar. Certo? Já vai sair. Ó, até que não tá. Já peguei uns muito piores, viu? Agora aqui, ó, só limpar bem limpadinho aqui dentro. Já era, vai ficar novo. Tem dúvida de como vai desmontar e não vai conseguir desmontar depois, vai tirando foto. Ó, aqui, por exemplo, lembra aquele parafusinho 13 que eu falei no começo? Aqui ele também tem uma borrachinha, que aqui dentro, ó, isso aqui, conforme a pinça vai gastando, ele vai mandando mais para dentro, entendeu? Ele vai saindo aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Enfia aqui uma. Uma chavinha de fenda na borrachinha. Vira, ó, que esse pininho sai, ó Isso aqui tudinho a gente vai limpar Aqui a mesma coisa, ó Com cuidado, tira a borrachinha Vai guardando Se a borrachinha já tiver rachada, aí não vai ter jeito Vai ter que achar Mas no mercado livre acha, tá? Ó, arrancou aqui, ó Tá vendo que isso aqui tem uma, um rasgadinho? Só que aqui onde tá rasgado, não tem problema Que é onde acopla aqui, ó Agora se tiver rasgado aqui no meio Vai ter que achar outra Certo? O que, que a gente faz agora? Vamos partir para limpeza braba. Furadeira, uma escovinha de aço. Essa escovinha aqui onde eu moro custa nove reais. E pau. Importante usar óculos, porque isso aqui solta uns fiapinhos, perigoso pegar no olho, tá? Aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, o que, que você faz? Vocês vão ter que escovar tudo, escova isso, escova isso, isso... Ponta de eixo, tudinho Certo? Ó Como é que fica? Dá um banho Se for demorar pra montar Você dá um banho de WD Se não, do jeito que ela tá aqui Você pega ela, lava com gasolina Pinta e monta Pra montar, é o mesmo processo de desmontar Ó como é que ficou todas as buchinhas, ó Ó, tá vendo aquela buchinha lá? Ó, como é que ela tava? Ó, como é que ela fica? Cata o um paninho aqui, ó. Vai jogando WD. E vai limpando. Com calma, assim, ó. Por dentro e por fora. Limpando, tal. Essa aqui, ó, é os pinos que vão aqui dentro. Na hora de vocês montar aqui, passa uma graxinha aqui dentro, ó. Passa uma graxinha no pino. Coloca eles aqui com a... Com o retentorzinho deles aqui, ó. Tal. Montadinho, bonitinho. Vai ficar novinho, novinho. Certo? Na hora de vocês for montar o pistão aqui... Limpa bem o pistão. É que tá melado por causa que a minha monta é suja. Limpa ele bem. Na hora que vocês forem montar... Passa um WDzinho aqui, ó. Porque aqui dentro ele tem uma borrachinha, Certo? E aí vocês vão, coloca aqui primeiro o guarda aqui dentro, encaixa e tal. Depois você vem com o pino, encaixa aqui e vai rosqueando ele para dentro. Pá, pá, pá, já era. É isso. Aí, ó, novinho. Se pintar aqui, ó, deixa dar uma tintinha bonitinha. Ninguém fala que foi achado no ferro velho que ia pro lixo. Os caras tava cortando o carro no machado. Entendeu? Por isso que eu falo. É importante sempre ver um ferro velhozinho. tá com um tempinho? Passa. De repente você vai achar um tesouro lá. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui de tempra, brava, é, maré, golfe. É tudo a mesma, mesma pegada. Mudou a furação da ponta de eixo sem adaptação. Fechou? Então é isso. Fiquem aí com mais Com mais essa dica Espero que tenha sido útil Para vocês O disco de freio é a mesma coisa Ah, esqueci de falar do disco Olha o disco, como é que ficou Tudo escovadinho, bonitinho O que, que acontece, ó Ele tem uns ferrugem que ele come Mas quando você colocar a pastilha Que você for rodando com o carro A pastilha arranca tudo isso daqui ó. Então ele vai ficar novinho de novo ó, o disco está bem sólido, bem novinho só vou furar ele, fazer as ventilaçãozinhas Vai ficar top, fechou? Então, olha só como é que ficou o resultado, ó Os disquinhos ventilados Tudo limpinho, bonitinho, separadinho Agora é só montar Aí depois que eu terminar de montar Mostro o resultado pra vocês, fechou? Olha aí, hein? Finalizadinho o trabalho de recuperação do freio. Literalmente do lixo ao luxo. Ó, montadinho bonitinho, tudo funciona Só instalar no carro. Isso. Espero aí que tenha sido útil o videozão. O vídeo só para mostrar como que dá para economizar uma bela grana, hein? Entra aí no Mercado Livre ou no nas lojas de freio aí, Famosinha que tem aí não vou falar o nome, né, porque é antiético e dá uma pesquisada quanto que sai um freio a ah. disco desse aí pra você ver é a mesma coisa, mesma coisa entendeu? do jeito que tá aqui eles fazem lá restaura tudo e tá. tal, não tô falando que é errado, tô falando que você pode fazer isso em casa fechou? é nóis, tchau, fiquem com Deus